Não nada aí. Acabou pra esse inimigo. Temos um esquema de alguma coisa. Uma antena fractal, talvez. Se Perico tá usando aquela antena fractal para transmitir, o desenho pode ajudar a Activity a descobrir a localização dele. Tô com a informação, hein? Repito, informação obtida. Vambora. Temos uma possível localização da estação de rádio do DJ Perico. Vá verificar. Beleza, Tenente. A bomba passou pra gente aqui a posição da estação de rádio, beleza? Fica naquela antena ali. Vamos dar uma limpada antes na área pra poder avançar com segurança. Ok. O helicóptero da unidade em patrulha. Beleza, tem um visual. É, eu já imaginava esse tem um bloqueador de drone aqui. Positivo. Vamos avançando com calma, então. Ok. Tem um sicário voltando para nossa posição, hein? Fique esperto. Ok. Ele está vindo para cá, hein? É só aguardar e dar o bote. Inimigo batido. Maravilha, hein? Como um ninja. É, não vai sobrar ninguém. Hoje é dia de faxina. Vamos limpar tudo aqui. Secaram na escada, 12 horas. Abatido. Ok, avançando. Vai, vai, vai. Vou pegar o atirador. Beleza, vai lá. Cancela o CPF do vagabundo aí. Pronto, atirador abatido. Boa. Tem um sicário patrulhando aqui em frente à entrada da enfermaria. Tem visual? Tenho um visual dele. Beleza, segurei. Vamos dar uma olhada na enfermaria primeiro. Vamos lá. Ok, estou aqui. Vai, vai, vai. Área limpa. Área limpa. Tem alguns inimigos patrulhando a área externa. Tem o um visual da antena já. Positivo. Tô na cobertura, pode avançar. Beleza, tô avançando. Alvo número 3. Estou ouvindo passos. Tem alguém aqui dentro. Copiei. Está comigo. Esse cara é batido. Área limpa. Ok. Avançando. bloqueador de drone tá logo aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bloqueador desativado. Vou iniciar o hack. Patrulheiro abaixo aqui, às 12. Tem uma concentração de inimigos naquele prédio do acesso leste, viu? A gente pode ir lá e tentar o abafa. Eles não vão ter tempo de chamar reforço, então vamos lá. Vamos lá. Por aqui, por aqui, vem ok. Estou aqui. Beleza, está comigo? Estou a vocês, ok. Eu tô aguardando o patrulheiro passar aqui, mas sem visual ainda, hein? Que esperto. Tô em posição, só aguardando. Beleza, vai. Positivo, tô avançando. Na cobertura, pode avançar. Ok, Não tenho a posição. Eu vou pegar a área posterior. Beleza, estou posicionado. Tem um visual de três inimigos. Beleza, segurei. Eu tô sem visual ainda. Vou tentar chamar a atenção deles aqui. Segurei. Ok, eu tô de olho. Jogando uma granada de distração. que foi isso? Callado! Orale, pois! Vemos! Essa é espelha de Tem um inimigo na entrada norte. Eu vou abater ele e a gente reagrupa na entrada sul. Beleza, ok. tô aqui. Bora, ok. tô a sua seis. tô pronto, capitão boa aqui ah, há é algo que é se desmadre que peix Inimigo batido. Boa. Área limpa. Beleza. Tudo certo, mas vamos sair daqui porque está tenso a pie Vamos pela saída leste. Ok, tô a sua seis. Avançando? Ok. Vai, vai, vai. Mantenha a posição, tô no hack aqui. Ok, tô aqui. O drone tá no ar. Essa área é do centro a de comunicação de tá limpa, beleza? Mas tem um atirador que esperto. Tem o um visual dele. Beleza, segurei. O vazio. Talvez ele tenha fugido. Talvez alguém tenha avisado ele. Mas ele ainda está transmitindo. Bowman, estamos na estação. O DJ Perico não está aqui, mas o programa ainda está sendo transmitido. Ele está usando aquela estação como retransmissor para aumentar o sinal e não podemos hackear sem a chave da criptografia. Use o drone para escanear as antenas. A inteligência pode pegar os dados que chegam e podemos tentar traçar a localização dele triangulando a força do sinal recebido. Entendido. Tudo que eu entendi dessa ligação com a Bowman foi escanear as antenas. Só temos que manter o drone parado até acabar o escaneamento. É foda, hein? O perigo não tá aqui de novo. Eu vou escanear a antena e a gente cai fora, beleza? Tô de olho na Torre Norte. Que aqui. Pronto, atirador abatido. Boa. Perico e o cartel estão fingindo que nada aconteceu, mas aquela transmissão rebelde fez muito para inspirar os moradores locais. Pak disse ao povo para se unir à luta contra o Santa Blanca. Vamos torcer para ter sido a jogada certa. Fico com medo quando o jogador do time fica forte demais. Está com medo que os socialistas fiquem arrogantes demais? Você é uma relíquia da Guerra Fria. Diz a gente da CIA na América Latina. Vamos prosseguir. Entraremos em contato. Escaneamento completo. Espero que a inteligência encontre o perico. Ok, vamos cair fora daqui, Tenente. Nosso serviço acabou por hoje. Segura aí, eu dirijo.